Bora fazer um update rápido aqui do Bitcoin que já corrigiu cerca aqui desse topo, ó, até o fundo corrigiu cerca de 12% e a pergunta que fica aqui agora é será que a gente vai ter mais correção pela frente ou a gente encontrou aqui agora um fundo para o Bitcoin e está preparando para romper essa LTB que eu comentei para vocês no último vídeo. Então sobre isso que eu quero falar aqui no vídeo de hoje. Bom, vamos lá pessoal, não se esqueçam então para apoiar aqui o canal, deixa seu like, se inscreve aí no canal e também ative todas as notificações para você não perder nenhum vídeo. né? E também tem aqui abaixo, vou deixar os links do grupo e também do canal de alertas do Telegram, porque eu estou colocando várias coisas lá no, no canal de alertas, tudo que eu estou olhando aqui agora, tá eu acho que é um momento bem importante para o Bitcoin, a gente está buscando aqui uma região de suporte para poder aqui continuar essa tendência de alta, essa aqui é a minha opinião, tá? eu estou esperando o Bitcoin romper essa LTB que eu comentei para vocês aqui no vídeo de ontem né? essa LTB que vem lá de abril tá bom então vamos dar uma olhada aqui agora no curto prazo o que a gente pode esperar do Bitcoin tá vou comentar para vocês aqui exatamente a minha estratégia né ontem eu uh, peguei que a ordem de compra finalmente né eu tinha feito o um vídeo ontem para vocês não tinha pega a ordem de compra ainda né? mas felizmente pegou minha ordem de compra aqui nessa região falei exatamente para vocês aqui ó região do CPR que é essa região do uh, o pivô aqui central do CPR a gente pegou Uh, é, o Bitcoin foi testar exatamente aqui, ó. então tinha a ordem de compra a partir da região dos uh, 37.400 dólares até... deixa eu mudar essa tela aqui para mais fácil... até a região aqui dos 37.400 dólares. O Bitcoin foi exatamente, pessoal, e foi aqui até a região dos 37.486, tá? Mas o que aconteceu, pessoal? Eu acabei comprando aqui, né? comprei na região dos 37.700, e acabei fechando a minha posição ali na região dos 38.500 ontem mesmo, tá? Então, assim, ontem mesmo fiz esse fechamento porque é, Bitcoin não está assim, me agradando muito e eu vou mostrar para vocês porque aqui, para mim eu estou imaginando aqui, né? quase é, enxergando aqui que praticamente a gente vai ter mais correção pela frente, tá? Eu vou explicar para vocês porquê, tá bom? Então, pessoal, o que, que eu estou que que vendo aqui agora, né? Então, regiões para acumular Bitcoin, né? vamos olhar isso aqui agora, para entrar aqui numa posição de, de compra para o Bitcoin, tá? Aqui que eu estou olhando. Então, vamos tirar aqui o, o CPR mensal. Né? Vamos fazer aqui de novo aquela, aquele Fibonacci que eu mostrei para vocês no vídeo de ontem, né? Então, puxar aqui ó desse fundo até esse topo aqui, ó tá? Então, eu estou olhando o seguinte, o Bitcoin pegou aqui o suporte na região de 3,8.2, tá? Eu estou de olho, pessoal, aqui, ó essa região... Deixa eu até ajeitar esse, esse ajeitar aqui um pouquinho esse, esse meu Fibonacci, porque essas linhas não estão... não tá muito bom agora sim, ó. Então, eu estou de olho... Nessa região aqui dos... Agora aqui a região para acumular, tá? A região dos 35.900 dólares e também a região aqui dos 34.360 dólares, tá? Aqui pode ser uma região interessante a gente acumular Bitcoin, tá? Isso aqui não é garantido a região de 6.8, tá? De pegar. A região de 0.5 já é um pouquinho mais provável, na minha opinião. Eu vou mostrar para vocês por que aqui nesse vídeo, tá? E por que, que eu fechei essa fechei essa, essa ordem aqui na região dos 38.500, Tá? Então, pessoal, essas aqui são as regiões para acumular Bitcoin, então, onde eu vou começar a botar a ordem de compra aqui nessas regiões, tá? Então, obviamente, tudo com stop curto. Então, Bitcoin, vou ver aqui, é, Bitcoin pegar essa região aqui dos 35.900, aqui com stop, por exemplo, na região né, dos 35.400, por exemplo. Vou definir aqui, é baseado no, nesses topos aqui anteriores, né? E, pessoal... Uma região interessante aqui para a gente poder também aqui a região dos 34.300 que a gente tem aqui também esses topos aqui também, tá? Então seria interessante a gente ficar de olho, inclusive aqui ó no CPR, mais de curto prazo, até tá limpar essa tela aqui para ficar um pouco mais fácil de vocês verem aqui, ó. Essa região aqui que a gente tem, né? A gente tem aqui, ó, bastante volume nessa região aqui também, tá? Então a gente pode ter aqui uma oportunidade boa de acumular Bitcoin nessa região, tá bom? Mas eu vou botar a hora de comprar nessa região, vamos ver se o Bitcoin vai pegar, tá? Se não, pessoal, eu vou comprar... Sim, interromper aqui a região dos 39.600 que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Então vamos olhar aqui agora é, do gráfico aqui que eu quero dizer para vocês. Então, onde aqui que eu vou começar, é, cogitando aqui, a entrar numa posição de short no Bitcoin, tá? Então vou limpar agora esse, esse uh, aqui, o, o Fibonacci e vamos fazer o seguinte, ó pessoal. O dia que eu tô de olho aqui agora é para poder é, entrar na posição de short, eu tô cogitando fazer isso aqui agora, tá? Por quê? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho que os indicadores de sentimento aqui também mostram para mim que a gente tem potencial aqui de ter correção e de ter liquidação do Bitcoin, porque a maioria das pessoas estão acreditando que o Bitcoin vai, né? Estão tentando comprar aqui agora, acreditando que o Bitcoin vai é, voltar a subir, tá? E eu, na minha, na minha, a minha expectativa aqui agora, pessoal, olhando o cenário, né? A gente poderia ter fazer aqui agora uma onda corretiva, a gente tem todas essas ondas aqui, a gente pode até dizer que teve ondas, cinco ondas aqui, né, é, subindo, agora a gente poderia ter essa onda corretiva, então a gente poderia fazer exatamente isso aqui, ó, uma onda A, a gente poderia fazer uma onda B, que a gente vai definir aqui agora onde pode ser essa onda B, né, e depois uma onda C mais abaixo, tá? Essa aqui é a minha expectativa para o Bitcoin aqui agora no curto prazo, tá bom, baseado aqui no indicador de sentimento que a gente pode ver também aqui na análise técnica, tá? Então... Seguinte, pessoal, onde que eu vou começar aqui, onde eu estou olhando aqui para poder shortar Bitcoin nesse momento, tá? Então, vamos puxar aqui agora de novo esses níveis uh, Fibonacci desse topo aqui até esse fundo, Tá? Então, eu vou começar a olhar o que agora? Ó. Essa região de 2,36, a região aqui dos 38.700, até um pouco mais para cima aqui, exatamente nessa região aqui dos 38.300, é, aqui a gente começar, poderia começar a olhar. Se o Bitcoin, pessoal, começar a perder aqui, é, inclusive aqui o volume de compra já começou a cair aqui na região do, do, aqui no, do, de 4 horas, no gráfico de 4 horas, ó. a gente pode começar a perder força. Se a gente fizer um de baixo aqui, eu já vou cogitar, cogitar entrar num, numa posição... Né, entrar vendido aqui no Bitcoin tá mas para mim que região mais interessante para a gente poder entrar vendido pessoal é essa região aqui dos 39 mil é a 382 aqui para cima ó, 34 mil e 34 mil 39 mil 400 até essa região aqui dos 39 mil e 700 mais ou menos a gente tem um volume legal aqui pode ser interessante tá fazer de entrar aqui numa uma, aqui região de short tá então essa região toda aqui eu vou estar de olho para entrar numa operação de short tá bom e a gente onde eu vou fechar essa operação aqui né pessoal eu vou fechar a operação provavelmente vou, vou verificar se o Bitcoin vai conseguir romper fazer um pivô de baixo aqui nessa região dos 30 uh, essa região aqui dos 37.500 né fazendo pivô de baixo que seria muito bom e daí sim fechar a posição lá na região dos região dos 35900 tá que eu falei para vocês aqui, seria a região que eu vou comprar da Bitcoin. Vou começar a entrar em operações de long, tá? Então, basicamente, é a minha estratégia isso aqui que eu falei para vocês. Eu vou agora aqui esperar o Bitcoin, ver se a gente vai... Qual é o momento de entrar na operação de short, isso que eu estou acreditando mais que agora. Então, por que pessoal? Tá? Não sei se ficou claro o que, que eu vou fazer, tá? mas basicamente isso. Eu tô, eu tô contando aqui com essa onda... Com essa onda aqui ABC, tá? Então a gente fez aqui uma onda A. Estou tô, tô, tô, tô aqui avaliando onde estaria essa onda B, tá? Para a gente fazer aqui uma onda C mais abaixo, né? Nessas regiões que eu comentei para vocês, a região, provavelmente a região dos 35.900 até a região ali dos tá? Então é isso que eu estou cogitando, beleza? Então, pessoal, por que eu estou acreditando nisso aqui agora, tá? Então a gente pode ter aqui agora, né? É, acredito que essa onda B, inclusive, não pode. Não, pode ser que não seja tem nem muito longa, tá? Então, por que, por que isso, né? A gente vê aqui que tem, né, na, na live de sentimento mostrando que a gente tem aqui, é as sardinhas estão comprando aqui ó, de forma desenfreada a Bitcoin. Tá? Esse é o primeiro ponto. Long Short ratio também está alto aqui, ainda, tá pessoal? Na minha opinião, minha opinião, aqui, a gente até atingiu a região de, de 1,95 aqui, tá? Então a gente está vindo para alto aqui. A gente não liquidou muita gente, então para mim mostra que isso aqui não é uma região de reversão, tá? É um para vocês exatamente o que eu ia dizer, ó. Essa região aqui, né? Uh, mostra para mim aqui que aqui nas liquidações, ó, vou dar um zoom aqui, a gente pode ver que a gente não liquidou muita gente ainda nessa queda, tá? Então, na minha opinião, a gente tem espaço aqui, né, o Bitcoin cair mais, liquidar essa galera que tá aqui entrando, comprando Bitcoin, tá? E daí sim a gente poderia começar a olhar aqui mais para cima, tá? Essa aqui é a minha opinião aqui agora. Então, pessoal, basicamente o que eu tenho aqui para vocês aqui é nessa análise aqui é hoje, tá? Só um update... Pirete... Um update rápido para vocês que eu estou de olho, tá bom? Basicamente, estou esperando aqui o Bitcoin buscar aqui uma região de resistência para poder entrar aqui na operação de short. E também, quem quiser aproveitar, e não se esqueça, tem a, a Prime SBT com 50% de bônus de depósito, tá? Então, vou deixar o link para vocês aqui no comentário fixado abaixo, também na descrição do vídeo. Então, pessoal, agradeço muito para vocês pela paciência e pelo suporte de vocês. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações e a gente se vê aí muito em breve. Um abraço!